Ah, sejam bem-vindos a mais um p Responde. Yeah. Pe Responde do formato que vocês conhecem, mas agora nessa BMW lindíssima, maior para caber todo mundo. Bem-vindos ao nosso primeiro Pe Responde de 2022. Não, mas é aqui é que ele tava. Oi? A aqui. É. <risos> caiu a câmera aqui. Juro que caiu a câmera. Ele pode, pode gravar assim? <risos> pode gravar assim. <risos> Bem, vamos começar aqui nossa série de perguntas do bem Responde nesta linda BMW. Eu vou começar com uma pergunta aqui para tá o Carioca bem, já, porque o Carioca é a experiência, vida, né? é a experiência do time. É. Qual é a sua opinião sobre o meta atual da jungle com Zhao e Jarva em praticamente todo o jogo? Cara, acho que o meta tá bem, vamos dizer, acho que é sempre os mesmos campeões porque são os mais fortes, né? Os que fazem um adrenário. já acho que nem tanto, tipo, acho que só quando não tem Shinzal o Diego, ele sim, mas não tem o que fazer, são os moleques mais fortes, então vocês mais picados, eles são fáceis de pegar cedo também, não tem muita coisa boa contra, geralmente eles são bons em todas as compras, eles completam muito bem as compras, e vai ser isso por um bom tempo, eu acho. Você acha Xin justo? Não, não acho justo, <risos> não, muito que obrigado. Querido, tem um textão aqui pra você. Na minha estreia, já tô nervoso. É. Todo mundo <risos> ressalta a sua gameplay com campeões como Akali e Silas. <risos> Por que vocês estão indo? Vocês não ressaltam esse, a gameplay dele? Esse é, um meme já, meme. é o meme, já bem... É o meme, nosso meme. Por que você não faz como alguns jogadores da LPL e insiste no seu estilo ao invés de dar prioridade ao no meta? Ai meu main player. Cara, eu sempre realmente <risos> tive esse lado mais pra <risos> side Lane, né, vamos dizer assim. Mas eu sempre fui um jogador que gostei de me adaptar, mano, independente do, do meta, o que o time tivesse precisando, o que a gente achasse que era melhor. Eu tentava adaptar meu gameplay a isso. Tanto que na época que eu fui campeão, é, eu só jogava de Mago, a grande maioria dos jogos. Como atualmente tá difícil de pegar uns, esses campeões mais melee, assim, no máximo o Macali realmente dá tá pra aparecer, mas, por exemplo, o um Sylas atualmente eu acho que ele tá bem fraco, então não tá valendo a pena insistir, tá ligado? Vale mais a pena realmente se doar aí um pouquinho e melhorar a gameplay mesmo. Se eu for bom de tudo, não precisa ficar nessa, né, de, Ah, joga de... Você é bom. Você acha que Ione rola no CBLOL ou é meio cansado? Cara, eu acho que ele é meio cansado. Eu acho que é mais fácil rolar um iaço com a Diana ah, do que um Yone sozinho, assim. Acho que o campeão é difícil de executar. Ele é até forte, quando ele pega os itens dele, ele é realmente um campeão bem... Chega a ser até desbalanceado, mas ele tem um early game meio... Acho que não vale a pena. Trigo, quais AD carries, além da Jinx, estão bons pra jogar no CBLOL nesse meta? Você pegou o Jin no primeiro jogo e a Félios duas vezes. A partida de Jin foi muito boa, mas nas de a nem tanto. <risos> sinceridade é tudo né? eu acho que a The Carry tem muita opção acho que tipo dependendo do que o time precisa o que o time acha que é melhor o que é mais forte aparece bastante bastante gente também joga de Samira dá para jogar de Kaisa ainda para pegar mais cedo assim com certeza gente e a Félio são são os dois melhores e aí é preferência né do, do time tipo e a, a gente acabou optando por a Félio para a gente fazer mais sentido tava dando mais certo e é isso Já que a gente tá falando de Champion Damage Cadê a Yumi? Ela aparece nas outras ligas, mas no CBLOL ela é sumida? Cara, acho que é muito em questão do do meta, assim, da liga, sabe? Tipo, acho que cada liga, assim, tem seu meta Aparece muito mais na LCK, assim Mas se você ver na LPL, tipo, não aparece tanto quanto na LCK No CBLOL, os suportes gostam mais de Champions de Engage Que é mais fácil de executar também E combina com qualquer comp porque a Yumi não luta bem no level 3 lá no Scantle. É, scuttle no tô lá no level 3, a Yumi é, eu não fight. Não. Pode ver um Scantle na frente dele, então. A Yumi não quer tá esse tipo de situação, né? Carioca, você não prefere sacrificar um caranguejo pra ter uma Yumizinha? Ah, eu sacrifico. Eu sacrifico todos os caranguejos. E a ganha dos caranguejos. Uh, Wizer, qual é a diferença maior para você entre morar aqui no Brasil e na Coreia? Eu não sei, talvez alguma cultura e alguma comida. Você gosta de comida no Brasil? Sim, eu gosto. Ele comeu tudo. Qual é From here. Uh, for now struggle uh, Muito it. bem. Pergunta para o porque Por que você não joga de Vex? Simples <risos> e direto, da Penluix. Achei que ser até do Cam, que veio, é. isso. <risos> né? <risos> eu sou anti vex acho. Assim, eu jogo, eu acho ela até um campeão <risos> bom. Mas eu acho que o pessoal tá dando um pouco de over nela. Se principalmente colocando ela no nível de Cork ou. É Victor, eu discordo totalmente Então se ela tem uma comp muito boa Com ela, uma comp que faça sentido Eu acho que ela é um campeão bom realmente Mas eu não coloco ela num... O Tier God, assim, do mid. Eu acho é um... que ela é simplesmente o um campeão dável, tá ligado? Eu acho que ela é boa, mas uh, não acho ela tão roubada assim. É um boneco que tem counterplay, né? Tipo, não é igual Cork, que sim. não tem que fazer. Cork, não tem o que fazer. Cara. O Cork, independente de qualquer situação, qualquer comp, contra qualquer coisa, ele vai ser bom, tá ligado? Então, para mim, isso é um campeão que não tem o que fazer. Qual ah, é God Tier? Só Cork. A God Tier pra mim é Cork, <risos> mano. Cork talvez TF, é tá ligado? Só que o TF, pelo menos. É difícil jogar, tá ligado? Deve ter jogar bem o jogo e tal, mas o Cork é só ser, TF você precisa ser bom. É, o Cork, mano, qualquer é um jogo. E acho que dele, envolve né? muito mais risco o TF, né? Do sim, que sim, o cork. Sim, sim, sim. <risos> o Cork, você pode, tipo, dar três erros aí no early game, quatro erros, que ainda você tem chance de ganhar. Trigo. Ah, essa pergunta é interessante. Você está sentindo a pressão de substituir o BRTP? Pior que. Não, tipo, não tô não tô jogando sentindo pressão nem, nem nada do tipo. Eu esperava que as pessoas fossem menos receptivas. Na hora que anunciou, me surpreendeu bastante. As pessoas estão mandando bastante mensagem, apoiando e tal. Então, pra mim, tá bem tranquilo. Eu não tô, não tô sentindo pressão, não. Pergunta do Carlos Penzetti para o Damage. Nesse meta de vários suportes, por que se usa gelinho na Nautilus na e na Leona em vez de Aftershock ou Guardião? O que, que isso impacta no jogo barra Lane Phase? Acho que porque o gelinho, acho que ele tá bem, tipo, mais impactante, assim, do que o Aftershock. Porque nas fights, você, tipo, você só dá engage lá, aí, tipo... Você troca o gelinho em todo mundo, diminui o dano e então o Aftershock te deixa um pouco mais tanque mas não é o suficiente que vai mudar a fight, sabe? Então o gelinho é muito mais impactante por causa disso. Eu achava que era mais pra lane, não? Não, não. O gelinho não é tão impactante na lane, assim, não. É mais as fights, assim, skirmish. Wiser, por que você acha que Mordekaiser não not picked Oh, Mordekaiser? Hum... Eu não sei, só que eu não gosto desse campeão. Você acha que ele é really Não, but ele é muito I mas ele é tão simples. Eu não gosto dele. Ele é Also not very good for blind right so oh yeah, he doesn't have long range meta from now is kind of pouco meta, long range meta, então, isso não é muito bom. sommelier de BBB te pergunta, por que usar Syndra em cima de Victor? É como o meta tá bastante voltado para mage, né, como a gente falou, você acaba ficando meio que sem opção, chega um momento, porque tem bastante mids que estão tomando ban, então, a gente vê Cork, ban, TF, ban, aí um outro lado bunny vex aí ban, sei lá, um Azir, alguma coisa do tipo, ou uma Syndra própria, você acaba ficando sem muita opção de mage. A Syndra, ela é meio que uma resposta para ter pressão no early game, somente, e ela vai tomar realmente um pouco de alto do Victor, mas se ela conseguir girar o early game bem, seja com um pouco de vantagem na lane, ou então principalmente impactando no mapa, ela acaba conseguindo ser uma resposta boa pra ele, mas não é nada tipo, ah, é counter de Victor, o Victor nossa, não consegue jogar, na verdade é bem tranquilo pra ele também. É mais uma questão de outro time ter um pick forte, você vai pegar o um pick forte também. Exatamente, e às vezes você não tem... Claro que se tiver, por exemplo, Victor e TF na mesa, o cara pegou Victor, você, dependendo da sua composição, obviamente, você vai optar por um boneco mais forte, mas como eu disse, acaba às vezes ficando meio que sem opção. E aí você acaba pegando os campeões um pouco menos prioridade do que o dos caras, mas que também são bons. Veigar é ótimo. <risos> eu vou ficar falando do Veigar, porque a hora vai que usarem Vega. A caixa do Vega gente. Se vocês colocarem isso aí no primeiro Dragon, os caras vão tiltar. Carioca. Eu. Essa aqui é delicada. Como está sendo para você se adaptar aos novos colegas de equipe? Você se considera o líder desse time? Vai, meu capitão. Fala, meu Está <risos> sendo bem tranquilo trabalhar com, com esse time. Todo mundo tem uma personalidade muito tranquila. É, todo mundo é fácil de, de ouvir. É fácil de dar feedback. É muito tranquilo trabalhar com eles. E eu me sinto, sim, por ter sido o ano que, que ficou, eu tipo, carrego muito do que dos ensinamentos do Diego ensinamento e do, do Dion. Eu consigo ensinar, passar bastante coisas pra eles, eles também passam bastante coisa pra mim, mas eu, eu me sinto sim líder aqui. já que a gente tá nesse tema, já vou emendar uma outra pergunta. Tem alguém responsável por dar as calls pro time ou é uma coisa mais coletiva? Acho que o Carioca, tipo, ele meio que cala mais, assim, nele game. E mid game, acho que a gente é mais, tipo, o time no geral, sabe? Então Sim. o Carioca deveria falar, falar mais no mid game? Então... <risos> por Porque essa também é uma outra pergunta. O pessoal tá falando que a gente tá muito bem no early game, por isso tá todo mundo muito confiante no time, mas o pessoal também tá perguntando o que, que a gente pode fazer pra melhorar esse mid game. O que, que vocês acham? Nosso mid game não tá tão ruim quanto parece. Acho que, tipo, é, a gente fez jogos bem ruins no CBLOL. Teve mid games bons também no CBLOL. O jogo contra Miners acho que foi bom, apesar da gente ter perdido. Acho que a gente perdeu por causa de Jumbaron, né, que, que o cara Conseguiu roubar, mas contra a Liberty A gente fez um mid-game muito bom, e nos treinos também Nosso mid-game é muito bom, é, um, é uma parte do jogo Que a gente dá bastante foco, é a parte que Normalmente tem mais macro, League early-game é, é tipo Mais criatividade, eu acho, mid-game é As coisas mais setadinhas, tipo, você tem que saber O que você vai fazer, o que o time vai fazer Então a parte que a gente dá bastante foco nos treinos e Eu acho que a gente tá saindo bem Eu acho que a gente consegue melhorar, com certeza Mas eu acho que os próximos jogos Nosso mid-game vai estar tá bem mais forte. Inclusive o nosso early-game Tava sendo um dos nossos maiores problemas nos últimos treinos assim, estava trolando. Mesmo que a gente saísse atrás assim, a gente conseguia recuperar Isso. o jogo normalmente, justamente tava por causa contrário. do mid game. Então, eu não sei porque que a gente tinha alguma game, game a gente É, a gente é. deu uma troladinha no CBLOL, mas tô tranquilo, mano. Acho que a gente só precisa de um tempinho É bom. melhor perder agora do que perder mais para frente. Eu gostei dessa resposta que você deu, kaká porque eu acho que é muito mais difícil para um time começar a ser criativo, do que acertar esses detalhezinhos de macro. Uhum. Acho que isso que você falou é muito importante. Porque se a gente tá ganhando o early game porque a gente é mais criativo, acho que isso tem um valor muito maior. Acho que o dedo, a criatividade nós é temos, tá ligado? É só tá todo mundo na mesma página, a gente sabe o que fazer no mapa, e acho que você parte é mais tranquilo Demet, por que que o Brasil gosta tanto de jogar de tanque na bot lane? Porque brasileiro gosta de lutar, né? Tipo, é. fightar, é, acho que é mais por causa disso, tipo, o nosso meta é muito, muita luta, então acho que o maguinho, assim, é mais pra você jogar, tipo, escalando, controlando lane, essas coisas, pegando barricada. Só que brasileiro, aos três minutos, tá todo mundo no escanto ali, fightando, é isso. Vocês acham que o action pode aparecer, o M&M? Acho que ah, tem chance. Talvez no top ali. Ele tem umas matchups chatas assim no, no top que ele tem vantagem e quando ele, ele é um campeão que bala bem. Então se ele pega uma vantagem no early game, ele é bem chato de jogar porque ele é muito presente, ele presente no mapa. Tem também, ele tem uma lane 3 forte também, né? Ele tem uma lane 3 forte, sim. Isso. O bichão aqui costuma comparar ele muito com o Lucian top. É, não sei se ele é bom ou ruim, mas <risos> <risos> acho que ele impacta mais no mapa do que um Lucian. Então se ele consegue sair bem da lane, ele pode ser um campeão bem chato pro resto do jogo. Uh, Wiser, você gosta de like action top lane? Yes, I like of course. Yes. Good and it's really fun to play. É bem chato que ele tem aquela. Acho que ele fica invisível é. e anda rapidão. É. E você está sempre com medo de ele é. tá lá e ele pode não estar tá simplesmente você tá deixando de fazer alguma coisa. E então. Ele está na lá, é. Igual o idiota. Então é muito chato, inclusive eu acho que isso não deveria existir. Não sei porque ele fica invisível. Até hoje eu não consigo entender o motivo. Pessoal, então esse foi o p Responde! Ah! Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, dizer o que vocês acharam, críticas e sugestões aí nos comentários. E nós nos vemos na próxima semana. Fica aqui também o meu agradecimento, claro, a BMW por dar esse carrão aqui pra gente poder gravar. Valeu, pessoal!